Here it comes, Boom Shakalaka! Olá, amigos do Boom Chacalaca, último vídeo de 2020, deste longo 2020, recorde de vídeos no canal, muito por causa da pandemia, que eu fiquei mais tempo em casa do que nunca. NBA já tá rolando, muitos jogos acontecendo. Ontem eu fiz meu primeiro jogo como comentarista do League Pass nessa temporada. Foi aquele jogo absurdo em que o Dallas Mavericks abriu 50 pontos de vantagem no intervalo em cima dos Clippers, 77 a 27. Recorde da história da NBA. O vídeo de hoje, sem enrolação, é de quiz. Já colocando na tela. O nome desse quiz, que eu achei que por acaso mexendo na internet, é Você consegue passar do, do quiz mais difícil que nós já escrevemos? É de um site chamado How Stuff Works Play. Prazer. E aí são. Eu não contei quantas perguntas são, porque não tem número, mas são mais de 30. Então acho que esse vídeo pode ficar um pouco longo. E eu gostei que a imagem que eles escolheram para ilustrar o quiz. É uma do Golden State Wars de muito tempo atrás, do, com o Draymond Green, o Harrison Barnes, o Kent Bazemore e esse cara que eu acho que é o Exili, num ângulo estranho, enfim. Imagem completamente aleatória. Ele descreve aqui o quiz about this quiz, more, tem algumas informações, se alguém quiser ler, pausa e lê, porque eu não vou ler aqui. Eu vou direto para as perguntas, porque eu acho que são 30 ou até mais de 30 perguntas, pode demorar um pouquinho. Então vamos lá, primeira pergunta. Em que ano que a NBA foi fundada? É para eu responder em 1946, porque foi o ano de fundação da BAA. A NBA, que foi a fusão da BAA com a NBL, que era uma liga mais antiga, foi em 1949. Se tivesse a opção 1949, eu chutaria. Eu sei que ele quer que eu responda em 1946, mas há controvérsias, tá? Existe uma, uma, uma, uma linha de pensamento de que a BAA não era NBA e os recordes não deveriam ter sido, não deveriam ter sido incorporados. Mas eu vou botar aqui porque eu sei que é isso. A NBA foi fundada em 1946, como a Basketball Association of America. Em 1949, a liga uh, se juntou com a NBL, formando a NBA. Há controvérsias. Uh, quantos times da NBA foram criados nesse milênio? Teoricamente, só um, que foi o Charlotte Bobcats. Mas aqui as opções vão de 2 a 5. Então, eles devem estar tá contando que o Seattle Supersonics virou Oklahoma City Thunder E isso seria uma segunda franquia criada? Seria isso? Então no caso dois, Tá estranha essa pergunta 3 O Seattle Supersonics virou Oklahoma City Thunder O Charlotte Hornets virou o New Orleans Pelicans E o Vancouver Grizzlies se tornou o Memphis Grizzlies Cara, é, Trocar de cidade não quer dizer que a franquia foi criada, né? Eu discordo eu discordo do Seattle pro Thunder, e eu discordo até porque, por essa teoria, seriam quatro, então. Porque tem o Charlotte Hornets novo e o New Orleans Pelicans, além do Grizzlies e do Thunder. Então, no caso, seriam quatro por essa linha de pensamento. Enfim, as duas primeiras perguntas já foram meio mal feitas. Espero que não seja assim até o final, porque eu não olhei as perguntas antes, obviamente. Eu só, eu só tinha visto a primeira. Qual desses times nunca foi parte da NBA? Washington Bullets, Vancouver Grizzlies, Seattle Spersonics ou Dallas Rockets? Existiu o Denver Rockets, que antes deles se chamarem Denver Nuggets na ABA, eles se chamavam Denver Rockets. E eles trocaram de nome porque iriam para a NBA e já tinha o Houston Rockets. Hum, ok. Um, dois de três. É, espero que no final ele fale o recorde, porque eu não vou ficar contando aqui, porque não, não diz quantos eu acertei. Quem tem um recorde de mais lances livres seguidos? Michael Williams, 97, 97. E o Stephen Curry, ele já deve estar com 60, ele estava com 55 antes do jogo de ontem. Eu assisti o jogo, não lembro de ele ter errado algum, foi contra o Bulls Então ele deve estar a caminho, não sei se ele chegará aos 97, mas o Curry está a caminho Michael Williams era um cara que nem era tão bom assim nos lances livres, mas ele conseguiu essa sequência de 97 ali nos anos 90 E se escreve assim mesmo, M-I-C-H-E-A-L Cara, entre cada pergunta e outra tem uma propaganda, olha isso, Adobe, Amazon, Amazon de novo Qual é a próxima, Adobe de novo? Que isso, gente Uh, qual, qual desses artistas uh, gravou uma música com Shaquille o Shaquille O'Neal? Jay-Z, Notorious B.I.G, Michael Jackson ou todas as anteriores? Eu não sei a resposta. Uh, se eu tiver que chutar... O Shaquille O'Neal lançou os CDs ali no início dos anos 90 e o Notorious B.I.G, ele morreu ali no final dos anos 90. Michael Jackson não deve ser, Jay-Z... Talvez há muito tempo atrás, não sei. Eu vou chutar Notorious B.I.G. Chute. Todas as anteriores. <risos> ah, Shaquille O'Neal lançou cinco álbuns de estúdio e o seu álbum de estreia em 93 ganhou platina. Não dá maiores detalhes sobre o Michael Jackson. Shaquille O'Neal fez uma música com Michael Jackson. Eu nunca soube disso. Quem é o líder de pontos de todos os tempos da NBA? Karim Abdul-Jabbar. Fácil. Não vou nem ler. Quantas cestas de três pontos Shaquille O'Neal fez? Ah, um dos meus vídeos mais populares aqui no Bunchakalaka é jogadores com apenas uma cesta de três pontos na carreira, e Shaquille O'Neal está lá, uma uma embora exista uma imagem dele fazendo uma outra cesta de três, que possivelmente ou foi um jogo de pré-temporada, ou ele pisou na linha ou, enfim, ou o cronômetro estourou antes dele arremessar, porque computado oficialmente ele só tem uma, e existe a imagem dessa cesta qual time uh, teve o, o jogador mais alto e o jogador mais, mais baixo da NBA jogando juntos? Washington Bullets, Manute Ball e Muggs e Essa é fácil, né? Tem uma foto clássica, vou colocar aí na tela, que são os dois jogadores e três bolas de basquete de diferença entre eles. Quem está no logo da NBA? Jerry West. Essa é todo fã de NBA, sabe, né? A lenda dos Lakers ali nos anos 60, início de 70. Jerry West. Quantos quadruple doubles aconteceram na história da NBA? Quer dizer, quatro que foram documentados, né? Porque antes de marcarem tocos e roubos de bola, possivelmente o Will Chamberlain conseguiu vários. <risos> Mas documentados só tem quatro. Nate Thurmond, na sua estreia pelo Chicago Bulls, Alvin Robertson, Hakim Olajuwon e David Robinson. Ela vai aparecer aqui, ó. Nate Thurmond, Robertson, Olajuwon e Robinson. Além do jogo de 100 pontos de Will Chamberlain, quem, tem, quem pontuou mais em um jogo na história da NBA é o jogo de 81 pontos do Kobe Bryant contra o Toronto Raptors em 2006. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando exclusivamente sobre esse jogo. Vou deixar o link aqui no card se eu não me esquecer. Às vezes eu falo que vou deixar e me esqueço depois, né? Quem fez mais cestas de três pontos na história da NBA? Ray Allen. 2.973. O Curry estava com 2.483 quando esse quiz foi feito. E eu não sei quando foi. Mas ele está a caminho para tomar o primeiro lugar. O Harden também vem bem na sequência. Até o final da carreira deve ficar ali Curry e Harden, os dois primeiros se eles mantiverem esse ritmo. O que é uma escolha de draft territorial? Uh, já vou dizer aqui antes de procurar a resposta certa. Antigamente, lá nos anos 50, 60, os times podiam escolher um jogador que, que morava ali na área do time, até uma distância X da cidade. E o Will Chamberlain foi escolhido assim, porque ele era da Filadélfia e foi escolhido pelo Philadelphia 76ers. Ah, desculpa, pelo Philadelphia Warriors, que hoje é o Golden State Warriors. Então a resposta correta é... Não, não, não. Essa aqui só pode ser a corta Draftar um jogador com uma distância de 50 milhas. Até 66, a NBA oferecia aos times a chance de abrir mão da sua escolha de primeira rodada e escolher um jogador até 50, num raio de até 50 milhas da onde o time jogava. Aqui, ó. Bolt, uh, ambos, Will Chamberlain e Oscar Robertson, foram escolhidos assim. Uh, quem foi o primeiro jogador não branco na NBA? Earl L pegadinha aqui, porque o Earl Lloyd foi o primeiro negro a jogar, porém, eu lembro de assistir um vídeo sobre um jogador japonês na época da BAA, e conforme eu falei lá no início, os recordes da BAA passaram para a NBA, então, partindo do princípio que um japonês é um cara não branco, não caucasiano, que é o que eles querem dizer aqui, eu acho, é um chute, posso estar falando besteira, mas eu acho que é esse Wataru Misaka, porque era um japonês. Eu não lembrava do nome dele, mas tá aqui nas alternativas. E na hora que eu ia clicar o Earl eu lembrei dele. Deve ser o Wataro Misaka. É, Misaka é um japonês americano que jogou três jogos pelos Knicks em 47 e 48. Exatamente. Antes de virar NBA. Sendo o primeiro não branco a jogar na NBA. Nossa, muito pegadinha. Eu fui seco no World Lloyd. Quem foi... <risos> Olha a próxima pergunta Quem foi o primeiro negro na NBA? Earl Lloyd Três jogadores negros foram selecionados no draft de 50 Earl Lloyd, Chuck Cooper e Nat Clifton O jogo do Lloyd foi um dia antes, do, um dia antes dos demais Ganhou no detalhe Quem tem a carreira mais longa na NBA? Vince Carter, 22 temporadas Errado 21 temporadas. Robert Parrish foi o primeiro jogador a jogar 21 temporadas. E seis jogadores conseguiram isso. Se Vince Carter do Atlanta Rocks jogar mais um ano, ele terá jogado 22. Então, acho que esse quiz foi feito antes da última temporada. Eu não olhei a data que ele foi feito. Porque o Vince Carter chegou a 22. Então, essa não deveria contar como um erro. Eu tô além, ó. o quiz tá indo e eu tô voltando, gente. Quantos jogadores brancos venceram o prêmio de MVP? Uh, Novitski, Steve Nash, Larry Bird, Bob Pettit, Dave Cowens, uh, Bill Walton Deve ser 7, se eu pensei em 6 agora, dificilmente vai ser 11, eu devo estar me esquecendo desse sétimo só pode ser 7, só pode ser 7. Eu não ia estar me esquecendo de cinco. Quem deve ser o outro lá do início da NBA? Lembrando que o, prêmio de, o Jerry West nunca ganhou. O prêmio de MVP é do, do, de 55 56 em diante. Deve ser 7. Sim, correto. Começou em 55. Ah, não vai falar quem são os jogadores? Larry Bird venceu três vezes seguidas. Novich que ganhou, não falou. Então eu não sei quem é o sétimo que eu não lembrei. Quem é a única mulher a ser oficialmente draftada por um time da NBA? Olha, eu não sei o nome dela, mas só pode ser essa Luzia Harris. Porque a Rebecca Lobo, Lisa Leslie e a Sue Bird são jogadoras muito famosas. E eu sei que é uma jogadora não muito famosa. Eu já, já, eu já vi coisas sobre isso. Só pode ser essa Luzia Harris. Correto. Jazz, New Orleans Jazz draftou Lu Luisa ou Luzia? Aqui tá Luisa, aqui tá a Luzia. Na sétima rodada de 77 tornando ela a primeira mulher a ser oficialmente draftada pela NBA, ela declinou e não foi aos tryouts, aos treinamentos, porque estava grávida <risos> no momento. Ah, foi por causa disso que ela não foi, porque estava grávida, senão ela teria ido. Qual conferência venceu mais campeonatos? <risos> Eastern, Western, Southern ou Northern? Bom, Sul e Norte não existe, né? Conferências são Leste e Oeste. Agora, qual venceu mais? A gente tende a pensar no Oeste, porque recentemente ela é melhor, porém, se for pensar... Tem todos os títulos do Celtics, e aí vão 17, todos os do Bulls, 23, os primeiros do Warriors, quando o time jogava em Filadélfia, são dois. então já são 25. Uh, aí tem quem mais? Tem os dois do Miami, 27, tem St. Louis Hawks, 28, que era o antigo Atlanta Hawks, e só 28, e tem mais de 60 temporadas da NBA. Syracuse Nationals Rochester Royals Baltimore Bullets Washington Bullets Eu acho que é leste Detroit Pistons, e mais três, é leste É leste, é leste. E Porque no oeste o Oeste perde né, os títulos Do Minneapolis, Minneapolis Lakers Era leste ou oeste eles jogavam? Agora fiquei na dúvida porque O Minnesota hoje joga no oeste, mas eu não lembro se O Minneapolis Lakers era leste, eu acho que era leste Minnesota fica bem no meio do mapa. Aí tem Portland, Seattle, tem as do Texas, que parecem que são muitos, mas não são tantos. Tem as do Los Angeles Lakers. Eu vou chutar leste, mas deve ser por muito pouco. Deve ser por muito pouco. Correto. Dos 72 campeonatos, o Oeste ganhou 34 e o Leste ganhou 38. É, tava com cara, tava com cara. A gente tende a pensar que mais recentemente os times do Oeste são melhores, mas historicamente eu achei. Estava certo, estava certo. Quantas vezes Will Chamberlain uh, saiu com seis faltas em um jogo na sua carreira? Zero! Eu sei essa resposta. Nunca. Qual desses jogadores venceu mais prêmios de MVP seguidos? Larry Bird, Bill Russell ou Will Chamberlain? Ou todos venceram o mesmo número seguidos? Todos venceram três seguidos. Larry Bird, 84, 85, 86. Bill Russell, 61, 62, 63. E Will Chamberlain, Filadélfia, 67, 68. Mais uma propaganda em coreano do Adobe. Uh, quantos jogadores venceram back-to-back -back dois MVP seguidos? Bom, tem esses três já que eu falei, que da pergunta anterior, Michael Jordan, Yannis entrou com um, eu acho que não vai valer, porque esse coisa é mais antigo. Não vou colocar na conta. Steve Nash. Hum, Bill Russell e o Chamberlain já foram. Carinha do Jabar, que ganhou 3. temos 6. Hum, Magic Johnson, 7. Uh, Tim Duncan, 8. Stephen Curry, 9. Opa, se eu lembrar de mais um, eu não sei fazer. 4, 5, 9. Se eu lembrar de mais um, pode ser 11. Lebron, 10. Deve ser 11 ou 13. Já tenho 10. É... Quem é o décimo? Eu vou chutar 11, um, senão vou ficar aqui meia hora pensando. Alguém nos anos 70, mas não. Eu vou chutar 11. Eu não tô lembrando quem é esse 11 primeiro. Calma não foi seguida Kobe só ganhou um, Shaq só ganhou um É, vou chutar 11, cara, deve ter mais um que eu não tô lembrando aqui Correto Ah, não disse quem são os jogadores Então, ficou faltando informação de um aí Do que foi feita a primeira cesta de basquete? Era um cesto de pescoço. A história do basquete é tão curta que a gente tem realmente imagens de quando o basquete foi criado. E foi pelo James Naismith, que é o nome do, do Hall da Fama, né? Atualmente. Uh, ele era um cara da YMCA, né? Da, da escola YMCA e ele criou esse jogo com cestas de pêssego. Eu sabia dessa. Quem é o líder da NBA em tocos? Hakim Olajo. 3830. Lembrando que. Os tocos só começaram a ser computados assim que Will Chamberlain se aposentou. Então, possivelmente, ele e Bill Russell estariam nesse ranking. Mas não estão, nenhum dos dois. Então, o Hakimolajou. The Dream. É um comercial diferente aqui, ó. Prime Video. Qual time venceu mais jogos seguidos? O Lakers de 71, 72. 33 jogos seguidos. E o jogo que eles perderam foi para o... Milwaukee Bucks, do Carlinho e Jabbar. E esse exato jogo tem um vídeo aqui no canal. Mais uma vez, vou colocar no card se eu me lembrar que eu fiz o box score completo desse jogo. O Carlinho abdul do Jabbar, interrompeu a sequência de vitórias do Lakers, do Jerry West, Will Chamberlain e Aldin Baylor. Qual é o recorde de mais rebotes em um jogo? 55 do Will Chamberlain. Aqui eu tenho minhas dúvidas de alguns números dessas dos primórdios da NBA, né? Já fiz alguns vídeos no canal mostrando que não era bem assim. Qual time tem o melhor... Uh, recorde de temporada regular, Golden State Warriors, 739. 9. Fácil, foi recentemente. Quem tem um recorde de mais pontos em um jogo... Não, desculpa, mais pontos por jogo. Michael Jordan, um tiquinho na frente do Will Chamberlain. 30,12. Will Chamberlain, 30,07. Para de ir para a próxima pergunta, agora eu estou lendo. 0,05 na frente. Se fosse... Se ele... Mais um pouquinho no Wizards, ele tinha perdido esse recorde, o Michael Jordan. Porque a última temporada dele no Wizards, nos Wizards, ele estava com 20 pontos de média. Mas alguns jogos ele tinha perdido. Quantos, Quantos times uh, têm o mesmo nome e jogam em o mesmo lugar desde que a NBA foi fundada? Celtics. Knicks. São poucos times que estão desde a fundação da, da BAA, eu acho que ele tá falando, né? Que o, tinha o Philadelphia Warriors, que foi o primeiro campeão, mas ele mudou de nome e mudou de locação. Eu acho que são só esses dois, cara. Talvez tenha mais um, mas quatro não vai ser. São dois. Celtics e Knicks. Só pode ser. Só pode ser. Não tem outro. New York, Knicks e Boston, Celtics. Desde 46, ó, BAA. Ahn... Uh... Segundo Shaquille O'Neal, qual desses jogadores nunca enterrou nele? Tim Perry, Michael Jordan, Yao Ming ou Derry Coleman? Olha, acho que ele não falaria nada sobre o Tim Perry. Ou a Michael Jordan, que ele se gaba do Jordan nunca ter enterrado nele, ou Yao Ming, que eles tinham uma. Eles eram muito amigos, né? Se tornaram muito amigos, mas no início da carreira rolava uma rixa, né? Tanto que, no primeiro jogo, o chefe o foi pra cima do Yao Ming e tomou muitos tocos do Yao Ming no primeiro jogo. No primeiro lance, nos primeiros dois lances, acho que foram dois tocos, ou nos primeiros três lances, ele tomou três tocos do Yao Ming. Eu acho que eu vou chutar Yao Ming, mas baseado em nada. Talvez ele se gabe que o Yao Ming nunca enterrou em cima dele? Certo. Uh, se você já assistiu um jogo de basquete, você sabe que ser enterrado pode ser subjetivo. Blá, blá, blá, blá. segundo cheque, Jerry Coleman, Tim Perry e Michael Jordan são os únicos jogadores que enterraram nele ah, então foi isso ele falou em algum momento que o Jerry Coleman, o Tim Perry e o Michael Jordan são os únicos três jogadores que enterraram nele, então por eliminação o Yao Ming é isso e ele disse que o Jerry Coleman é o único que posterizou ele <risos> eu não sei qual é a ser enterrado, eu vou procurar no Google aqui ah! Qual uh, ex-jogador da NBA é dono da marca registrada do termo Trip? É o Pat Riley. Fala, isso fala no documentário do Jordan, né? No, no, no, no Last Dance. É lá que fala? Não, acho que fala em outro lugar. Acho que é naquele documentário do Lakers e Celtics da ESPN. Enfim. Em 88 e 89, os Lakers estavam uh, para vencer três campeonatos seguidos. O armador Byron Scott usou a frase trip e logo depois o técnico Pat Riley, que era o técnico dos Lakers, registrou o termo para ser usado no merchandising. Mas os Lakers não, ven não venceram aquele ano, então eles não completaram o trip it". Quando que Michael Jordan foi draftado? Eu ia responder em 1984, mas acho que essa vem com a posição, terceiro. Atrás do Hakim Olajuwon e do Sambui. Essa a maioria das pessoas sabe. Quantas perguntas são? Meu Deus do céu, eu estou há muito tempo fazendo isso. Qual desses estados tem menos times na NBA? North Carolina só tem o Charlotte. Texas tem três, Florida tem dois, Califórnia tem 4. Tem apenas um, Charlotte Hornets. Califórnia é o que mais tem? Quatro. Texas tem três e Florida 2. Foi exatamente o que eu falei. Qual desses jogadores tem o, <risos> o maior pé? Yao Ming, Sheck, DeAndre Jordan ou Will Chamberlain? Cara, todo mundo sabe que o Shaq tem um pé gigante. Porém, o Yao Ming é o maior desses quatro. Eu acho que eu vou chutar Yao Ming, porque deu sorte. Antes eu chutei Yao Ming e acertei. E eu errei a pergunta do Shaq do, dos cantores que gravaram com ele. Então o Yao Ming tá me dando sorte, eu vou chutar Yao Ming. Errado, Shaq. <risos> a lenda diz que o Shaq tem o maior pé... De... É, Legend... É, a lenda diz, né? Que saco essa coisa que desce sozinho. Ele usa o tamanho 22, mas, às vezes, pode usar o tamanho 24 e e e. <risos> que que é isso? Extra, extra, extra. Uh... Enfim, não sabia. Mas é a lenda que diz. Yao Ming tem cara de que tem um pé maior. Eu vou colocar a foto dos dois no lado do outro para vocês verem a diferença de tamanho dos dois. O Shaq parece um, um cara do meu tamanho no lado do Yao Ming. Tá com cara que o Yao Ming tem um pé maior. Qual time tem mais títulos da NBA? Eu vou responder, Le eu, desculpa, eu vou responder Celtics porque pelo que eu percebi antes, esse quiz foi feito antes da última temporada, quando o Lakers igualou. Então, Celtics com 17. Exatamente. Aqui diz que os Lakers estão perto com 16. Mal sabia o quiz que eles venceriam a, a, a última temporada. Acabou! Acabou. Quantas perguntas eram? 89%. Eu acertei 31 de 35. Então, eram 35 perguntas. Você foi melhor que 97%. A média é 57, e aqui está mais uma vez a foto completamente aleatória dos Warriors. Super antigo, o Kent Basemort está de volta no, nos Warriors. Então é isso, minha gente. Um quiz bem demorado, acho que deu uns 20 minutos aí para fazer. Esse foi o último vídeo, o vídeo do ano. Um feliz ano novo a todos. A NBA está rodando a todo vapor. Eu estou fazendo vários jogos, como eu farei vários jogos como comentarista no NBA League Pass, então fiquem de olho nas minhas redes sociais que eu vou sempre anunciar com antecedência quais jogos eu vou estar fazendo. E me assistam lá, comentando. Foi muito divertido esse primeiro. Um baile dos Mavericks em cima dos Clippers. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Beijos, abraços.